O problema dos resíduos sólidos tem sido apontado como um dos mais graves da atualidade, sobretudo para os países em desenvolvimento. Nos últimos anos, tem-se observado o um incremento da geração de resíduos originados da descartabilidade de bens de consumo duráveis, em especial de produtos eletrônicos e elétricos, como equipamentos de informática, eletrodomésticos, vídeo e som, entre outros. Estes são denominados resíduos eletroeletrônicos, que, segundo a European Commission, são equipamentos elétricos ou eletrônicos sem utilidade, incluindo todos os seus componentes, subconjuntos e consumíveis, os quais fazem parte do produto no momento de seu descarte. A coleta dos resíduos eletroeletrônicos é uma etapa muito importante de seu ciclo de vida, pois a partir dela que estes serão direcionados ao setor formal ou ao setor informal. A coleta informal refere-se a indivíduos que atuam de forma não registrada, não possuem licença ou não estão em acordo com regulamentos relevantes. Geralmente, atuam com pouco respeito à saúde e segurança e possuem poucos ou nenhum mecanismo que auxiliam em suas operações. No cenário mundial, o Brasil é o segundo maior gerador de resíduos eletroeletrônicos dentre os países emergentes e é o maior gerador da América Latina, o que demonstra a problemática do assunto. Em São José dos Campos, município localizado no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, 65% da população não conhece pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos, ocasionando o um descarte incorreto e, consequentemente, entrando no ciclo informal da coleta de resíduos eletroeletrônicos. Ainda, é estimado que 24% desses resíduos são coletados através do sistema informal. Para eles, a informalidade, é, o ponto positivo para eles seria que eles não pagam nenhum tipo de imposto. Né? Uhum. Eles pegam o material, colhem, vendem onde tem um preço melhor para eles. Né? Uhum. Seria assim, era é, é bastante interessante esse projeto né e a gente, a Coopertech também, ela tem esse projeto de... Trazer esse pessoal que faz essas coletas aí para dentro da formalidade, né? Para tirar ele da informalidade para que eles possam ter um benefício com ele. Então, é, é o papel da, da Coopertech, né? Passar essa visão para as outras cooperativas que não trabalha formal, que isso é, é legal para todo mundo, né? Se juntar todo mundo num objetivo só, alcançar coisas melhores. e meia, cinco toneladas é, por mês, né? Até porque a própria televisão em si convinha muito, né? Que está sendo cortado tá sendo o sistema analógico, né? O sistema digital, aí o pessoal tá mudando, né? Tão, é, se adequando, né? À, às novas televisões, a pessoal está muita televisão e gera peso elas. Né? o do material dos eletrônicos, né? é que os materiais eletrônicos que a gente servia, a maioria deles eram dos PEBs, da Ficção de São José assim, que era o PEB do Campos Alemães, do Residencial Gás, do Lampeiro e do Parque Interlagos. Né? E hum. o que, que acontece? Quando eles chegavam lá na, na cooperativa, a gente tirava aqueles que a gente poderia desmontar e aqueles que não poderiam ser desmontados. Né? Enfim, igual televisão, é, monitor de computadores, a gente não, não desmontava eles porque eles contêm as substâncias perigosas né, que poderia danificar não só a saúde daqueles gente, como os que estavam no também atendia a população, né, que ligava para a gente a gente também a retirar também né, da casa de, na casa de cada um. Na casa para assim, a gente som, para a roupa, computadores, a gente retirar também né. Olha, eu acredito o seguinte, que talvez é, entre vantagens e desvantagens a gente entendeu o seguinte, acho que tem mais desvantagens né, do que vantagens, porque por exemplo, o, o coletor autônomo, ele acaba pegando esse material e muitas vezes ele não dá um direcionamento adequado, não dá destinação adequada a esse tipo de resíduo. por exemplo, televisão com tubo, a gente sabe que ela tem um passivo ambiental, tem uma contaminação. Então, muitas vezes, o pessoal acaba retirando somente aquelas peças que são interessantes e acaba descartando, como eu falei, no terreno baldio, em qualquer outros locais, né, esse tipo de material. E aí, o que você tem? Você tem, de repente, as pessoas trabalhando sem estrutura, sem um apoio social, sem, um, sem toda todo uma estrutura básica necessária. Então, eu não vejo, na verdade, é, vantagens, né, nem social nem ambiental vejo mais como desvantagem mesmo. É, a desvantagem é essa, acho que o impacto ambiental que isso gera, né? Você não tem preocupação ambiental, então é fácil você cometer um, um, um erro de, de jogo, né? jogar esse resíduo no terreno, no baldio, né? E a chuva, as águas lavam isso e levam todos aqueles metais pesados para a natureza. porque é uma coisa que está sendo ainda incutida na mente das pessoas. Né? Hoje você sabe que é fácil você enciclar latinha, PET, plástico, papelão. Então pouca gente conhece o resíduo eletrônico. Ainda, infelizmente, no nosso país as pessoas jogam no terreno baldio, enterram mesmo o próprio quintal, acontece. deixam na beira da estrada. Então é um negócio assim, que está em processo de, de conscientização, não está pronto a minha visão antes de eu vir trabalhar na cooperativa eu já trabalhava com resíduo eletroeletrônico. mas eu não chamava de resíduo eu chamava de lixo porque a minha função era simplesmente eu vejo que um componente eletrônico não está bom eu jogava no lixo comum junto com arroz feijão casca de batata eu tinha eu fazia isso era, era eu era é, mal educado assim não né? quis respeitar a resíduos eu já trabalhava com manutenção de placa-mãe. Uma vez chegado aqui, eu tive esse contato e mudou meu foco. Isso não é lixo, é um resíduo. Entendeu? Então, por esse motivo, você não deve descartar no um lixo, de, um lixo comum. E por que a da informalidade da, da, dos captadores? Porque eles vão de porta em porta, acham esses resíduos, retiram só a parte que interessa a eles e vendem no ferro velho sem nenhum critério, eles não tem preocupação ambiental. Então toda essa informalidade reside nisso, eles não têm aquela preocupação de que aquele resíduo vai ser descartado de maneira correta, ele vai parar numa terra, ele vai parar, enfim, na beira de um rio. Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo com o um aumento de riscos ambientais e a saúde do trabalhador devido ao ciclo informal dos resíduos eletroeletrônicos. Ainda, a coleta informal permanece acontecendo, mesmo com o um sistema formal consolidado. O maior desafio é incorporar o setor informal ao formal, por meio de políticas públicas e ações que integrem os catadores informais a organizações regulamentadas.